O senhor ficou quatro dias lá. Aí eles me, me, me ingestaram a perna. Não podia, porque quebrou muito os ossos. Era, foi dia das mães, né? Os tá estão tudo comemorando. É. Aí meus irmãos chegaram lá e me viram. Falaram, não, vamos levar ele para Ribeirão. As médicas não, vai levar não, ele não aguenta a viagem. Vai tá morrendo com a minha, falam, morrendo não volta com Aí chegou em um Ribeirão. Os médicos já estavam esperando. Mexeu no que estava estourando tudo, já tão inchado estava a perna ali dentro. Aí eu fiquei 60 dias tratando a perna, abriu ela todinha, e não, não recuperou, aí eu paralisou os rins. Ele falou, agora não, não pode mexer em nada, enquanto o rim não funcionar, se não funcionar não tem recurso mais não. Aí nisso o funcionou. Ele falou, agora você quer morrer com essa perna ou quer viver sem ela? Eu falei, não, melhor viver sem ela que eu morrer com ela, né? aí falei, não precisa rodear não, que eu já sei que você vai me amputar a perna. eu tava na... Teve uma reunião de, de médico aí no quarto e o, o professor veio e riscou aqui. Foi fincando uma aguinha no, no meu pé. É. Aí chegou aqui em cima eu senti, né? Ele fez um risquinho com a caneta, né? Aí os naquela hora já maliciei, né? Deve ser aqui daqui pra baixo. É. Eu tenho um filho que é médico, ortopedista, ah. em Pirassununga. Ué. Ele faz muita cirurgia lá e acompanha muita gente. O corpo nosso é muito fraco, né, José? É fraco. Você leva uma pancada aí, principalmente a cabeça, né? Você não sabe o que vai acontecer, a né? sorte minha foi no um tempo... Bati da cabeça, né? É. Que eu parti fígado, bexiga, teve que fazer cirurgia, tudo. Abriu daqui. O que senhor. É pa... o que, o que, como é que foi o acidente do senhor? Um cara bateu com nós num Fusca, tá no corcel. O corcel não, não pala. Entrou de frente com nós, podou o ônibus, aqui, indo a franca ali. Era pista única, né? Não, não era duplicada, É. Aí eu fui mais atingido. Eu, eu, eu fui um acidente de um Passat capotou e me jogou fora. Ah. Aí eu quebrei a espinha. Ah, então o problema foi na espinha. Foi na espinha, T12. Aí não, não teve recurso, não. É enfrentar a cadeira de roda. E, mas tá bom, nós estávamos é... vivos, né? Nós estávamos vivos, tá bom demais. <risos> o senhor Zé, a família do senhor Lopes é muito conhecida aqui, né? É, muito grande. Fazendeiro. Aqui mesmo lá, não tem Lopes da minha família, que é outros Lopes, né? É outros Lopes? É. O pai do senhor que era dentista, não? Não. Aqui... Esses Lopes tudo tinha fazenda lá na Gurita. Na Gurita. Olha, tem umas cachoeiras lá, tem muitas... Lá. É Cachoeira da Anta, né, que eles falam. É, tem Cachoeira da Anta, tem a Carlinhos, é Carlinho, mas é lá no Santo Antônio. O, Santo Antônio. O, senhor, o senhor animou a subir lá na Serra da Canastra, não? Ah, aquilo ali eu conheço tudo, andar meio tudo ali de cavalo, mexendo com gado, né. Ali é uma região bonita, né? Bonita. Pertence ali a Sacramento, né? O sacramento. A maior parte dela é? A, a parte de sempre pertence mais Bonita Gui, e Piuí, né? Agora, a parte de baixo é e Guialó. Guialó. É, um São né? O senhor, o senhor me falou o nome do pai do senhor, como é que chamava, é, Ju? Manuel de Paula Lopes. Manuel de Paula Lopes. É. E a mãe? Minha mãe era, chamava Conceição Cralho de Jesus. E tinha, e tinha Eu, apelido de Santa... É. Porque foi assim, meu pai casou e ficou viúvo, deixou a primeira mulher, 16 filhos e casou com a minha mãe, tá estava com 16 anos. E ela criou esse tudo, né? Aí ele falou assim, essa aí não chama Conceição, não, ela tem que pôr pilinear de santa, que ela não é, ela não é madrasta, ela é uma santa para nós. Cuidou de 16? 16 filhos, teve 16 filhos. Ah, também? Ué, eu sou. Nós já é, é 32 irmãos. 32 irmãos? Eu já vi uma história. Da primeira, da primeira família só resta um lá, tá com. Eu falei, acho que 97 anos. É o que eu falo, Sebastião. Sebastião de quê? Sebastião Lopes. E ele mora onde? Mora em Definoto, na cidade. Filho. Irmão do senhor? Irmão. Por parte de, de, pai. de pai? É o último, de 16. O senhor Zé? E da segunda já morreu cinco. E os outros estão esparramados aí? Tá, tem uma, aqui tem uma irmã aqui, o resto tá em pranto Os Lopes lá? Tá, mora tudo em pranto. Aquele supermercado Lopes, lá tem alguma coisa com a família do senhor? Tem, é meu primo. Ali no Progresso? É, meu primo. Tem aeroporto? Aqui. Sebastião Lopes, é meu primo. Por que que ele... O pai dele é primo primeiro meu. Como que chama o pai dele? O, o pai nome... dele chamava Antônio. Antônio. Antônio Lopes. É. O Zé, o senhor me contou uma história mais fascinante do que a do senhor Ricardo Faleiros. Antenor Ricardo Faleiro, Porque ele contou para mim que a mãe dele... Como foi? Hã? É? tá aqui. Ó. Bom, a mãe dele... Casou com o pai dele, que tinha seis filhos, ficou viúvo. E a mãe dele tinha seis filhos, já. Então, a juntar as duas famílias, formaram doze. Aí nasceu só o seu antenor Ricardo e mais uma outra. Ele falou assim, eu tenho só dois irmãos, legítimo. E eu tenho doze irmãos, seis por parte de pai e seis para o par de banho. Agora o senhor já tem uma irmandade muito maior, né? 16? Era bastante gente. Era bastante gente é. mesmo. Eu, eu gosto de, de gravar essa história aqui. Vou mostrar uma outra história que está gravada lá no, na, na fazenda de Joaquim Florindo, lá no Espírito Santo. É do senhor que ficou viúvo com 12 filhos. Aí ele ficou triste na fazenda e mudou para uma outra cidade de Carangola, lá perto. Aí passados uns três anos ele voltou. Ele voltou com os filhos, já grandes, já um, um pouco lá. Aí o filho mais velho dele ficou simpático com uma moça. Mas era costume naquela época falar para o pai e ir lá conversar com o pai da moça para arranjar o casamento. Aí ele pegou e contou para o pai dele que estava interessado com a moça e tal. Aí o pai dele foi lá conversar e chegou em casa não falou não. No outro dia o, o filho falou, ô pai, o, o senhor foi lá, como é que é o negócio lá, o que, que foi? Aí o pai dele falou assim, não meu filho, aquilo lá não é para você não, aquilo é para mim. Ah, eu, já foi o ponto, é, né? <risos> eu que vou casar com ela, mas eu, fica tranquilo que eu vou arranjar um casamento para você. Aí ele casou com a moça e teve mais 10 ou 12 filhos. Hum. E, e ficou morando na fazenda lá. Aí pegou o filho dele que contou para mim do segundo casamento, o doutor Ater Florindo, certo? tá, né? tá, tá, tá escrito lá, tá, a história está registrada lá. Agora, o do senhor aqui foi, foi de, de um balde cheio mesmo. Você, você sabe o que é balde cheio? Um balde grande, tirava leite, né? É. Aí eu falei assim, não, é dar um balde se desse grandão. O bar, não presta, né? é se não encher o Se não Então a família do senhor lá é de 16, é, né? É muita gente. É muita gente. Isso aí é registrado tudo no cartório, esse número de filho? Eu, isso que eu não sei, Deus. Mas mais eu conheci só 10, né? Só 10. É. Da família mais né? é. E da família mais nova. A minha família mais nova eu conheci todo mundo. Todo mundo, 16? 16. O senhor ficava em que lugar nesse, de, de, nesse grupo? Ah, eu estou mais ou menos no meio. No meio aí... dele. Não, que é. Acima de mim tem três só. Só, e os outros estão tá tudo Essa mais... É tudo mais novo que eu. Irmão do senhor por parte de mãe e pai. É, parte de mãe e pai. é o seu antenor lá, ele ficou, porque a mãe dele, ela casou já com seis filhos, né? Ajuntou, e eu, eu tava sempre contando isso como vantagem, agora o senhor que passou a ser campeão, viu? Eu falava pra minha mãe, só não tinha ideia não, né, ela por quê? Só casar com 16 anos, com viúvo com 16 filhos, ela falou, mas meu destino era esse, meu filho. Por isso que ela é conhecida como santa, né? Santa, é... é Santa, como é que é o nome dela, Santa? É, o nome dela era é Conceição. Santa Conceição? Não, ela chamava Conceição Clara de Jesus, aí eu não apelido de Santa. Né? Santa Clara. <risos> é isso aí. O senhor Zé, foi tão bom conversar com o senhor e registrar, o senhor já tem só dois filhos, né? Só duas filhas. Duas filhas. Quatro netos. Quatro netos. O senhor é, fala o nome dos... É do... quem entrou aqui... É minha filha. É filha do senhor? Tem uma que mora aqui, a outra mora ali. Ó. As duas moram tudo aqui. Ó. E moram na esquina lá. Ó. Lá na esquina? É. Coisa boa, eu estou rodando aqui, eu vi o senhor andando eu falei assim, eu acho que tem história ali daquele <risos> senhor, viu? A gente vê uma pessoa mais é, andando com um pouco de dificuldade, tem história, né? Viveu bastante, né, ah, senhor? Tá bom, né? Ô, senhor Zé, agora me fala aqui, o que, que é a vida? A vida é cheia de surpresa, né? Quando a gente faz um plano, não sai do jeito que a gente quer, não, né? É o jeito que Deus manda, né? É o jeito que Deus manda. É. O que Deus mandar pra nós é nosso, né? O que é seu não é meu. Né? Eu falei isso lá hoje com o Zé Milton. <risos> o que se coloca na, na porta da gente... É, não sai pra outro, não. Não sai pra outro, não. não. É a gente que tem que carregar. Quem é que é a cara vou Chama ela lá Porque ela é minha filha Vem cá, eu tô conhecendo o seu pai aqui, tá contando as histórias aqui Eu tô achando é bom demais É, é bom, né? Ele tá gravando. É. Aqui, eu tô ó. gravando aqui, como é que é seu nome? Raquel Oh, Raquel, que coisa boa, fica aqui do lado aqui ó. Você vem trazer café pra nós? O que que ela vai fazer café? O que que é isso, café? Vou fazer um pão, né? Pra onde você vai fazer pão? Minha mãe Como que é o seu nome todo? Raquel Parecida Lopes Gomes você é Gomes? Gomes. Então você assim, é minha pareta, eu sou Gomes, Ronaldo, e a outra irmã sua, como é que chama? Adriana de Fátima Lopes. Vem cá, o seu pai tá contando essa história aqui do, dos irmãos dele, 16, é verdade mesmo? Verdade, 32. 32? Dos dois casamentos lá? É. Então, animado, ele é animado, hein? Ele é animado. Ó, oh, e você só arranjou dois? Só. Meninas, essa família tá me é ué. Tem que arranjar mais, velho. Tem que, que salvar Parabéns pra vocês. Eu fiquei contente de conhecer o seu pai, viu? Então. Conversei com o Orandi hoje um pouquinho, não registrei não. E só conversei com o Zé Milton Faleiros. Ah, Tirei tá. um pouco de história. Agora tô tirando do seu pai <risos> sem saber essa história que eu preciso de voltar aqui nesse banco aqui, ó. E para nós conversar mais uma, uma, uma, uma, uma... Pegar umas receitas aí, viu? Então não é nesse aqui, não, né? é? é bom demais. É? É? É? Então não é nesse banco, não. É no banco do povo, lá. Lá daquele, da esquina lá? Ó, é. oh, valeu, seus E eu percebi que o senhor é uma pessoa alegre, bem-humorada. Eu não tenho tristeza, não. É. Passar essa receita pra gente. Hoje, o pessoal hoje tá muito desanimado. Qualquer coisinha tá abatido, tá, tá né? É igual o dia que eu falei que ia botar a perna, eu falei assim, eu falei, o médico falou, você está de acordo? Eu falei, Não, eu estou na mão de Deus e na mão do seio. Primeiro Deus, segundo é o seu. Descansa, né? É. E é a melhor coisa viver assim, né, senhor? É, porque... Ficar preocupado, ficar é. sem dormir por causa de, Não. né? O futuro a Deus pertence. É. sou sou. que se eu fosse ficasse assim, agradeço ainda de estar desse jeito. É. O que Deus manda para mim, eu agra... pego de... abraço de coração. Ô, Sr. Zé, e eu... O que me ajudou muito foi a minha fé também. Eu sou evangélico é, presbiteriano. Qualquer religião, se não tiver é, fé, não adianta. Não adianta. E Deus me deu graça, eu eduquei meus filhos, já estão formados, já estão com as netas aí, a neta já com o quarto ano de medicina, na oh, Araraquara. Mãe. E tem teu neto está com nove anos. É. Mas se Deus quiser, vai parecer para frente. Aí, oh. aí, os caras me perguntou o que você queria nesse mundo, depois que você está assim? falei, o que eu queria não, o que eu tenho, o que eu tenho, só, só escreve com duas letras. É a fé que eu tenho. É, A fé, isso é muito importante, deixa eu apertar a mão do senhor. Aí, ó, eu fiquei eu digo, muito contente conhecer, viu? conhecer essa pessoa maravilhosa, viu? Vai bater outro papo ah, disso. vamos bater outro papo. Não vai só com a primeira, não. Então tá, muito obrigado. Foi muito é prazer bom. prazer conhecer o senhor, viu? E eu fiquei contente. Hoje eu tô aqui, ó. Eu vou até sair aqui, ó. Eu estou Ronaldo aqui, ó. Eu, eu tô aqui em Patrocínio Paulista, conhecendo uma pessoa que tem uma história muito rica e um vencedor. Parabéns. Deus abençoe.